Rapaziada, eu sou Alec, eu sou o, Ali, é o seu Tchê, mano, trazendo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu trago um novo TTP da versão 10.7 pirata. Mano, um servidor excelente, sem lag e faz dois dias que lançou esse servidor. Decidi trazer pra vocês aqui porque vocês gostam e é uma versão atualizada, 10.7. Já tá bombando, mano, tem muita gente. No entanto, eu tô gravando, aqui, ver, uma hora da manhã, não sei se vai ter muito que ver a partir desse momento. Mas se você for novo aqui no canal, o que, é que eu vou pedir pra você? Deixar o seu like, ativar o sininho de notificação e se inscrever. Primeiro você se inscreve, depois você ativa o sininho de notificação se gostar desse vídeo aqui. Eu trago muitos novos servidores. Como esse servidor aqui que eu trouxe, ó. Acabou aí, mano. A gente deixa o dislike por motivo de não conseguir entrar no servidor. Eu encurto o link, né, mano. Quer ou não, o servidor pode ser bom, pode querer... É... Faz uma alegria para quem tá jogando Mas ele não me paga e, querendo ou não A gente precisa sobreviver, pagar a internet Então, com o canal do Youtube Se eu encurtar o link, eu consigo pagar a minha internet Mas se eu não me curtar fica difícil, né Daí não tem vídeo para vocês, então O que, que eu faço? Eu coloco um encurtador de link Se você quiser, né, quiser me ajudar só vem aqui, ó, cpm link Esse, ó, Você vai ter que ver de, de... Não ter bloco, mano Se você tiver de bloco não vai adiantar em nada ó. Vem aqui, ó, pausar que usa de bloco para poder ouvir as músicas. É, as músicas de uma hora, vídeo de uma hora, desenho e tal, essas coisas assim, sabe? você pode fechar aqui, ó. Vai clicar aqui, ó. Se você não usa de bloco tá pelo computador, você vai clicar aqui, ó. Não sou um robô. Aí você fecha aqui, ó, que vai dar isso aí. ir pra outra página, você clica aqui, ó. Não sou um robô. Não é vírus, porque é aqui, ó, meu antivírus tá ativado aqui, ó, galera. Ó tá lá. Que bom, não, e a peça aí, ó, de boa, tranquilo. Daí, aqui ó, você vem, clica aqui, mano. Aí, Esse aqui ó. ó, gerar mic ó. Esse aqui foi o servidor de Sword Games, mas no entanto, ele fechou, né? E a galera que vê, aí pra você ver, ele fechou e bateu isso aqui de viu no meu vídeo, né? Vocês né, galera? A culpa não é minha, eu o servidor, divulgo, né? o servidor não é meu, eles fecharem, culpa deles, né? daí tá aí o servidor aí, ó, Falta ali, gente, volta no comentário, tá bom? Mas vocês viram tão que é simples? Você vem cá, ó, clicou no link, vai direto pra página aqui, ó, não é vírus, mano, ó. Vai cair aqui na página, se você tiver de bloco, você vem cá, ó, desativa você as usar, usar, né? mas se você não usar vai aparecer direto aqui, eu não sou um robô também eu tenho que atualizar a página, vou aparecer isso aqui agora não vou ver aqui eu Nunca não nesse esse site, para de mostrar isso Aí vai aparecer os anúncios, né? que é normal aparece aqui você clica aqui e fecha clica de novo, não sou robô você vai esperar 5 segundos para que vocês entendam, para não ter dislike aqui, não ter gente com falação de Conseguindo entrar no servidor? Tá entendendo? É que vocês conseguem entrar no servidor. Aí, ó, você vem, vai fecha aqui, ó. Fica duas vezes, galera, ó. Até mais, ó. Daí você vê um anúncio. mais uma vez. Daí você vai cair no, direto no servidor. Entender? De boa. Agora vamos pro vídeo, mano. Esse servidor promete. Porque só pra interface, você vai ver aqui que é uma interface bem bonitinha, ó. Pra vocês verem, ó. Uma croinha aqui. aqui. Tá bonitinho, mano. Deixa eu re redefinir aqui, ó, muito legal, e, ó, a versão The Tank Brothers, versão 10.7, Olá, jogador, o bug das cartas é arroba bugar, cartas. você precisa esvaziar o e-mail, arroba e-mail, entendeu? É tipo isso, algumas coisas vão resolver durante o tempo, não tô sendo pago pra divulgar esse servidor, tô jogando aqui pra mostrar para vocês como que o servidor é. Tendo evento aí, tá tendo muita gente jogando Tô ouvindo muitos comentários sobre o servidor, beleza, galera? E tem uma quantidade de play aqui legal É porque eu tô gravando uma hora da manhã Que eu cheguei do serviço, decidi gravar pra vocês um novo servidor Eu quero ver quantos cupons que dá pra matar, né, mano? E vamos lá, vou tirar um PVPzinho aqui Só deixa eu colocar minha arminha aqui Que eu preciso dela pra poder fazer as coisas, né? Como eu tava jogando na versão 4.1, que é a versão lá do Rabotank, Rabotank, Dragon Tank. Daí, já até perdi como que upa essas, as cartas. Eu sei como upar Figura também, pedra, batismo, contra-marca. Eu sei upar tudo, mano. Se vocês quiserem a evolução aqui, só deixar o like aí, porque eu sei que vocês gostam de DD Tank Pirata. Esse Tank aqui é um piratão top, mano. Então vamos que vamos aqui. Vamos ver se eu consigo achar alguém aqui. Só que eu um oponente ah, A minha Derrota, né, mano Derrota não, a minha vitória Ou eu chamo vocês aqui de volta Daquele modo aí Peguei um P aqui, né, galera Vamos ver qual vai ser aqui E pelo jeito que eu tô vendo acabou que tá forte, né não, Mais 12, mais 10, mais 5 E o de mais 0 aqui Tá complicado O Mano falou aqui que é 20k por vitória e 10k por derrota um salve pro Alan hum. Pro Alan Pro Alan, Alan Junto, Mano, depois acompanha o um videozinho aí Que eu vou estar tá postando né? Espero que você assista, deixa o like e se inscreve, meu parceiro De modelo Então já vai dar pra saber quanto o que você vai ter por batalha E por, por vitória e por derrota, né? 20k por vitória e 10k por derrota Então já tem uma noção de quanto que é E é isso né mano Eu quero mostrar pra vocês também o Raul da Fama Porque o Raul da Fama é É top, né, vale a mostrar também Hum ver aqui, era pra nessa né, o Raul da Fama Aqui, o que que aconteceu Que nível que libera o Raul da Fama Não tô Nem ciente. sente Bom, o pro próximo vídeo né Hum Sendinha do Pet. Abrir o nível 19. O que aqui que eu não estou conseguindo pegar o evento aqui, ó? Não vai ser? consigo pegar esse evento. Ah, tá. Entendi. No Facebook deles, no Facebook como tá dizendo um evento de compartilhamento e vai. Like. Aí por isso que não está liberado esse evento limitado aqui. Como o servidor tem dois dias, daí por isso que eu acho que não liberaram isso para a gente aqui. Mas a partir do momento que tiver liberado, eu já vou trazer vídeo aqui pra vocês falando que tem evento é, é, imitado Por enquanto, como não bate, a gente vai fazendo o que? Vai devagarzinho, né, galera? A galera também não tá beça, né, mano? Já tá pegando a visão aqui, já tá na pontinha Deixa eu ver quantos que é As peças sem. Sempre... não dá pra comprar os 99 Não dá nada, tem que 100k pra comprar 190 Mas enfim, vamos em mais um PVP aqui eu Já encontrou o cara de primeira Infelizmente, a confiança é um cara forte, mas é a vida, né, mano? Pô, tô... enquanto eu tô fraco aqui. Tem que ir mais pra frente. Deixa eu ver se vocês vão conseguir bater de frente com o Tietchan. Porque o bichinho vai dar um bonito, cheiroso, forte, não, parceiro. Vai ver, você vai ficar avisando e que é isso, que é o mais cheiroso, mais endemista do mundo, meu parceiro. Tietchan, papai. Dá aquele modelo, ó. Já porque isso aí, ó. Se eu tivesse aqui com arma mais 12, e full 12, você tava na vala, lá no Dragon Tank, quem conhece a fama, conhece a. conhece a vala, tá ligado? Aquele modelo. Não passei, você quer morrer assim? A vida é tão bela pra ser. Pra ser morto assim. É, você vai ter que mandar meninha, porque eu mandando tatu aí, você sabe pra onde tu vai, né? Você é contigo. Nossa, daí eu ia falar assim, tu não vai ver nem nenhuma bosta aqui, é porque com um tiro se me matar você tá doido com fueira. hum, não, eu também não posso me rebaixar o seu nível, né daí eu vou querer errar tiro eu posso fazer uma coisa dessa me matar é porque com é a cueca melada ah, viu? cueca melada ah, o tiro quando você é poderoso você tem que ver a alma. Pesada, gostosa, cheirosa. Nem o tiro pegando em vocês. Vocês viram essa jogada aí do pura, né? E até pensado, por que o tiro não é pegando nele? Eu sei o motivo. O TT é mamando, papai. Onde que o tiro não pega? As novinhas pegam, tá ligado? Não, olha isso. Eu não preciso nem. Que esse mapa tá doido, meu filho. O pai titi tá jogando em vai, pai. Fato, what the fuck? Eu não tô entendendo nada, meu parceiro você não tá entendendo imagina eu compreendendo aqui gravando vídeo tentando mostrar pra galera que o servidor é top mas já logo acha um bug B nos mapas é bem capaz de você voar e em... ixi vai acabou esse mapa é que mapa mais vazarenda né? é bem capaz de você acertar o um tiro em mim pegar você hum. É, tá, né? O bugado, meu filho? Como é que tudo bugado? O mapa tá tudo mazarende, cê tá é doido. Um minutinho de vídeo. Pô galera. é isso né mano, não tô cortando mais os vídeos tô... Como eu tô fazendo, eu já tô postando Não quero cortar, eu quero deixar o um vídeo mais Como que eu falo, completo, sem corte Sem, só com a musiquinha de fundo Um vídeo mais, mais crime, pode se dizer Então eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, eu peço só uma coisa pra vocês Se inscreve no canal, mano Mostra pra mim que ainda tem gente que gosta de Dedetank Que quer que ver vídeo é, de The Tank pirata aqui Se você curtiu esse novo servidor Entra no mic mano, entra no servidor Talvez eles vão arrumar esses bugs mais pra frente O servidor tem dois dias Dá uma oportunidade aqui pro servidor Joga, cria sua conta Também tem minhas redes sociais Se você quiser seguir em alguma lá Tem meu Instagram, tem meu Facebook Tem a página do canal que é onde eu posto meme Posto muita coisa lá Que você vai se divertir durante esse tempo Que você tá aí de hey, quarentena. tá ligado? Também pode ver, se inscrever no canal e ativar o sininho, se você quiser, porque isso vai estar tá ajudando o canal e também vai estar tá me ajudando, beleza? Mostra a força, vamos bater aqui, 200 likes aqui, eu confio em vocês, esse vídeo é um vídeo que bomba, mano, se você ajudar, ele bomba. E assiste os outros vídeos, que é tudo lá no Dragon Tank, que minha continha tá com lá, vai tá pegando aqui 400k e tá, nossa mano, tá top, assiste lá que você vai curtir, é só entrar aí no canal que você vai entender o que, que eu tô falando. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Um abraço do Sr. Tietchan. Nós se vê por aí. Se vocês bater essa meta de 200 likes, até 100 likes, eu posso querer gravar uma evolução aqui pra vocês e continuar nesse servidor. Trazer live e outras coisas que vai ajudar aqui. A gente quer ver se interagir melhor. E se quiser se tornar um membro, a partir de 1,99. Demorou? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço do Sr. Tietchan. É nóis, meu amigo. Uhul! He only fucked you over cause you let him Fuck girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any effort Do all I can just to show you your special Certain is your love that holds me together And you say he been killing the